Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar testando aqui a gameplay do FIFA 23 aqui em primeira mão aqui no canal, galera. Eu tenho 10 horas de avaliação aí da EA, né? EA Play aí. É, a gente vai estar testando aqui o FIFA 23. Eu vou aqui no modo de jogo, né? Vamos ver como é que tá a gameplay aí. Lembrando que eu tenho um Xbox One, tá? Não é pra nova geração. A gente vai estar testando aí como é que tá... O, o jogo, a gameplay, vamos, tá, vamos jogar aqui no, no modo de jogo, vamos aqui no modo de jogo rápido, vamos aqui jogar um amistoso, né, jogo rápido, vamos estar tá escolhendo o time, né, vamos tá eu acho que eu vou fazer um Real Madrid vs Barcelona, vamos estar tá testando aí, esse é o jogo rápido, tá, ah, tá falando aqui de algumas coisas, vamos avançando, Criar nome, certo? faz ah, daí a gente já tá cansado de saber como é que faz. Vamos lá. Eu acho que eu não vou controlar, velho. Como assim? Ó, vamos, vamos aí deixar a máquina jogar pra nós ver como é que tá a gameplay, mano. Vamos aqui em partida clássica. Não, na boa, eu acho que eu vou controlar sim, mano. Vou voltar aqui. Lá, vamos partir da. Aqui eu vou controlar. Vou escolher o Real Madrid, o Júnior. Aqui em partida rápida. Vamos lá, tá aí no. Indo... Onde? Real Madrid versus Barcelona? Espanha. Vamos estar tá escolhendo aqui o Real, né? Escolhendo aqui Real Madrid. Aí vamos na Espanha. Espanha. Vamos para Barça. Beleza. Vamos estar tá jogando com o uniforme principal. Ambos os dois times vão jogar com o uniforme principal. Que os dois estão bonitos pra caramba. Lá, tá ali Benzema. Vamos que vamos, mano. Vamos lá, vamos aqui em gerenciamento do time. Estou fazendo tudo ao vivo aí para vocês, né? A gente estar tá vendo o que mudou, um pouco das coisas que mudaram. Eu já andei olhando algumas gameplay aí de outros canais. tão bem bacana Vamos aí, falando do ataque... É, basicamente tá certinho Rodrigo, Benzema, Cross, Fico né? O Casemiro não tá aqui, né? Tá bem legal, mano O Emane aí de volantão aqui do time Eu vou com esse time aí Vou com esse time base aqui mesmo Só pra nós testar mesmo a gameplay Bora que bora Bora aí, vai ser 5 minutos Bora jogar a partida aí, mano Nós testar a gameplay Aquele tradicional treino, né? Treino antes do jogo. Beleza, tá bem legal essa parte do chute, mano. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa, que é a partida. Tá aí, galera, ó. Tá aí a primeira cutscene aí, ó. Tá aí, ó. Cara, tá bem legal, hein? Tá bem bacana. Beleza. Vocês repararam ali, se eu não me engano, é a tabela do, do campeonato espanhol, né? Do campeonato espanhol da vida real mesmo, ó. Falando do Rodrigo aí, ó bem legal esse sistema real aí, da vida real aí do campeonato. Bacana. nós ah, está aí o Antilote. É Aí, jogadores cumprimentando, bem legal, mano. As faces dos jogadores estão bem bacanas, mano. Ah, tá aí a torcida tirando foto. Isso é da hora, mano. Tá aí a escalação do Real. Tá aí o Benzemito, Vini e companhia. Vem o time do Barcelona. Stegen. Alba Garcia Araújo e Pedro, Busquets de Jong, e De Jong. Pat Lewandowski e Dembélé. É, basicamente esse é o time do Barcelona, né? E vamos pra partida aí. Bora pra partida. Bola, Parti deixa começar, eu ver, se, antes de ir pro jogo, galera, deixa eu ver se as configurações do controle estão certo, Pra mim não passar vergonha, né? Deixa eu ver aqui se tá no personalizado. Tá no clássico, né? Tá certo. Bora lá. Bora aí pra partida, hein? Primeira vez jogando FIFA 23. Ó. Oh. Já perdeu a bola ali, já tomou uma butinada. Arrubou oh, bem. Tentou um passe ali do Tony Kroos. Vini Júnior. Opa, já fez juiz. Vamos, vamos, vamos. não. Boa. Boa. Boa. lá, raio. Tentei um drible ali, não deu muito certo. Vamos lá, tá bem legal, mano, tá bem rápida a gameplay. Tá bem rápida, tá bem bacana. Boa, oh, cortou. Ah, tentei um passe no Benzema ali. Ele tava sozinho, mano. Oh, tem espaço, dá ah, vou tomar. Ah, não acredito. Tá aí, gol de quem? Quem é esse aí? O Dembele? Acho que é Dembelé, né? Ele mesmo. Tem Belém marca aí pro Barcelona. Até eu me acostumar a marcação, mano. Tá aí a você, Coutinho, Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Passaram no benzio, mano. Ah, Benzema. Ó. Tony na na ah. Bateu pro gol. Mano do céu. Passou que passou. Com perigo, hein? Olha. Boa, Tony Cross. Boa. Recebe, Pedro. Boa, Cotua. Sai nele, sai nele aqui. Só vai. Só vai, Rodrigo. Só vai, meu querido. Ah, na hora é que eu acertar o passe no Benzema, mano lá, vamos lá. Cara, tá bem rápido. A gameplay tá bem rápida mesmo, mano. Da hora, velho. Se apresenta aqui. Caraca, os caras estão marcando em cima, velho. Ah, droga. E ele ainda sai no lucro porque não vem Foi nada, hein, juiz. Foi nada, hein. Vou pegar, mano. Vou pegar. Ah, bateu no meio. É, galera. Meu primeiro jogo aqui no FIFA tá tomando o sapeco do Barcelona. Gol do Lewandowski. Ah, velho, é o passe que o cara me dá, mano. Passou, passou errado. Isso. Ansovati. Pedri com ela. Pedri. Cara, os caras tocam muita bola, pedri. mano. Busquets. Recebe, Pedri. Toca pro Pedri. Fecha o ângulo. De jogo, levantou! Bola pro Benzema! Ah, Benzema! Isso é mão, hein, Juiz! Ah, eu fiz um pênalti infantil, mano. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. E a falta. Falta no Lance, Leão. Frank Day. Caraca, o Barcelona tá chato, mano. Não cruzar, ele toca pra trás, bola curta. Fim de papo pro primeiro tempo. Final. É, galera, essa primeira gameplay aí a gente tá tomando um sacode, hein. Tamo tomando um sacode aí Bola pro jogo Eu faz tempo que eu não jogo FIFA Então eu tô desacostumado Mas vamos lá, mano Faz parte Foi é seco ah, vai dar outro... Ah, que isso, pô! Cara, não acertei um chute no gol? Olha o passo... Oh, Jesus! Dini Júnior não tocou na bola, mano. O que eu achando engraçado é que toda hora que os caras dividem, a bola sobra pros caras do Barcelona, mano. Todas. Escandeio cobrado. Atenção! Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Rodrigo. Benzema tem a menina. Ah, passou Primeiro chute no gol, velho, que eu acerto Fechão, chutei fechão. recupera a bola no ataque. Modric recebe. Ah, demorou muito. Demorei muito para chutar, mano. Ah. Pelo menos estamos chutando. Escanteio, é, escanteio mudou, tá aí, galera. Uma novidade aí no... no FIFA, né? Novo método de bater escanteio aí, mano. Ah. Aqui, ó. Vê. Cross, bate, boa. Caraca, cruzamento é. da hora. Vendeu Ter Steg. Espetacular a defesa, Vilani. Mostrou muita elasticidade. Ter Steg pegou, mano. Cruza, velho. Ah, que isso, mano. Olha esse goleiro, velho. Ô. Oh. Sistema de escanteio tá muito bom, mano. Novo método de escanteio aí tá muito bacana. Mais escanteio aí. Vou fazer uma jogadinha ensaiada aqui. Veio o, o é Vini. Vinícius... Ah. Desce oh. tag, hein. É Boa. Agora, vamos, Bazeman. Vamos, Bazeman. Cortou, bateu o Não é assim, meu filho. Ah, mano, pelo menos um golzinho de honra. Que isso cada um drible de seco ali. O Vinícius Júnior. Vem Benzema. Rodrigo. a bola. final. A brecha. Boaço, mano. Batida foi essa, velho, na bola. Boa. Vamos. Da tá, hora essa, essa câmera aí do, do Campeonato Espanhol muito bonita, mano. Olha isso, mano. A curva que essa bola pegou, mano. Boa. Modric. eliminou e pro Real Madrid aí, mano. Vamos que vamos. O errado. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão trabalhando de pé em pé. Pressionou bem e cortou. Calma, Rodrigo. Rodrigo, a torcida se anima com essa recuperação de bola do Real Madrid. Eles querem o um gol de empate aqui no final do jogo. Ó. O tempo avança, o Real Madrid tenta arrancar o empate, quero ver. Pegou. Queria falta ali, mano. Escanteio. Aí. Ó, valeu, valeu, Rodrigo. Bateu, bola viaja para a goleira. Agora bati erradão, mano. De graça, embrulhada para presente. Bobeada do Lebo, fica sem a bola. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. A torcida querendo o chute. Carmahal. Ó. Oh. Toque pro Vinícius Júnior. Vini, Júnior! Vamos! Boa! Ah! Samba, moleque! Vamos! Tá aí! Vai, tá chute, mano! Boa, Vini! Ah, tá Vini, bavones! Empata o jogo! E sambou, hein? Tá certo, não pare de dançar, menina! Vamos que vamos! Empate aí. É o que, reação, jogo igual, jogo que teste de gameplay, hein, galera? Pô, tá... Se botar na frente já era, fi. Vamos lá. Filho Júnior de novo! Vamos! Samba na cara da sociedade, menino! Vamos aí, mano. Vamos que vamos, galera. Já conta com o like de vocês aí, mano. A gente vai fazer modo carreira aí em live. Vou tentar trazer uns vídeos aí de modo jogador também. Tamo junto, hein, galera. Conto com o like de vocês aí, mano. Quem não for inscrito, se inscreva no canal e vamos que vamos. Tá aí, Vini Junior sambando. Boa! Vira que vira que virou. Boa. Boa, Vini. O um finalzinho e fim de papo. Acabou, mano. Aqui é real, mano. Foi igual no ano passado, Champions League. Ah, mano. É, o Madrid se ressuscita no final, velho. Boa. Boa, tá aí. Tá aí o Monstro de técnico, monstro. Boa, Vini. Tamo junto, moleque. Mais que merecido. Tá aí os jogadores se cumprimentando. Bem bacana aí. Tá bem bacana a gameplay, galera. Como eu não sou muito bom em marcar, é né? Mas bem bacana aí a gameplay. Gostei pra caramba. Lá, tá aí o jogador de série de campo aí. Aí, esse aí, galera. Esse daí foi um, uma gameplay pra vocês aí, né? Do FIFA 23. Lembrando aí que ele sai amanhã, né? Sai amanhã aí na... na... Game Pass, na Play Store, na Steam, várias plataformas aí, beleza? Tamo junto! Agradeço a todos vocês aí pela colaboração aí, por ter participado do, do vídeo aí. E já deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto! Valeu, galera! Já deixei aí sugestões de modo carreira aí pra gente fazer aí em, em live aí, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus e fui! Falou! Yes,